Pessoal, a gente vai ver como inserir termos em um glossário. Esse glossário é uma importante ferramenta de aprendizado coletivo. Isso é fascinante, porque daqui a pouco, quando nós observarmos esse glossário, está com muita contribuição dos participantes. Bom, aqui vocês observam que ele está distribuído aqui em ordem alfabética, mas também podemos Escolher por categoria, por data de inserção e por autor. Tá certo? Agora, como eu posso contribuir com esse glossário? Primeiramente, eu vou inserir novo item. Então, eu vou escolher a palavra mudo. Que é o mudo? Que, de... que termo é esse? Então, Moodle é um ambiente virtual de aprendizagem. É o conhecido como Ava. Esta ferramenta é de código... Aberto. e é muito usada hum. pronto, praticamente eu defini o que é o um muro a gente também pode fazer o seguinte a gente pode Colocar a categoria, eu vou colocar na categoria introdução, a EAD. A gente pode fazer palavras relacionadas, é? palavras relacionadas com o mundo. É o próprio AVA, vírgula. É, educação à distância, é, aprendizagem. É, pronto, Com isso vai, utilizar, vai ser útil Para que os mecanismos de busca Possa é, Buscar esses termos tá certo? Aqui se você quiser anexar Algum material Uma fotografia Um áudio, um vídeo Fica à vontade Vamos deixar aqui em link automático Vamos habilitar Porque se você fizer algum link Automaticamente ele já faz essa inserção, e por último vamos salvar, Pronto, observamos que já foi inserido na nossa plataforma, no nosso glossário, o termo mudo muito obrigado.